Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Black Desert. Uh, hoje vou-vos mostrar, um, muita gente sabe que esta zona aqui dos polis uh, é uma zona muito boa para ganhar skill points e para ganhar XP. Uh, mais skill points do que XP. E o habitual do pessoal uh, quando vem para aqui ganhar XP é para a spin aqui para Lune, Lune Cabin. E fica aqui ou nesta zona onde eu tenho aqui esta quest para fazer, ou nesta zona aqui, em Forest. Então, aproveita toda esta zona a sul do rio, que temos aqui ao meio, e, e há sempre confusão, há sempre muita gente a fazer duo para o spot, e depois eh, uns metem-se em cima dos outros e depois não querem sair do spot. Então é sempre muito complicado de conseguir estar a fazer um grind constante se realmente queremos evoluir não só em termos de combate XP, como ganhar skill points. Que é, na maioria, é o que o pessoal faz é vir para aqui ganhar skill points. Eu vou-vos mostrar aqui um spot exatamente onde eu estou, aqui em Winnie Cabin, que vai ser aqui esta zona toda. À volta é um spot muito calminho, Não vai estar aqui praticamente ninguém. Todo sucesso, não sei porque. Hum, mas é um spot que tem aqui uma população de mods muito grande, bastante elevada até. E nunca tem ninguém, é incrível. Vocês, se quiserem ganhar skill points, ignorem a parte lá de baixo, que é uma confusão. E há sempre gente a querer lutar pelos mods e venham para aqui quer dizer, não venham agora que eu estou cá né? esperem mais um bocadinho e depois venham mas uh, vão gostar é para mim, sem dúvida um, o melhor spot para estar a farmar à vontade, sem ninguém a chatear uh, sem eu acho que nunca tive um dual force spot aqui. eu me lembro eu já grind aqui há algum tempo nunca tive um, um dual force spot aqui. então, aproveitem agora, principalmente agora com esta altura bem, temos que fazer algumas missões de season, aquela semanal que são 5 mobs e um, as diárias, eu tenho feitas diárias para o, o acessório de a pen, tenho feitas diárias aqui, são mil, mil, mil, são mil mobs. E, opá, muito, bom, muito bom, relativamente fácil de fazer, né, que estes mobs são, são papel e como vocês podem ver, já estou a voltar ao início. E estou novamente ali, também não estou a dizer que sou a classe mais rápida a fazer grind, mas como podem ver já tenho os mobs todos outra vez aqui prontinhos para levar da tromba e aproveitem o próximo um vídeo, uma pequena dica e, e é isso, Então vocês, vejo-vos no próximo vídeo, bye bye.